Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, sim, pois o procedimento de emagrecer sempre foi uma benção. Saiba agora as várias formas de emagrecer, a mais famosa delas, dieta. Dieta sempre foi uma, a, a forma mais famosa de emagrecimento. De perder os quilos do seu corpo. A segunda forma mais famosa de emagrecer é exercícios físicos. Que se feito de forma correta, você consegue emagrecer. Mas se for feito de forma errada, você não vai conseguir emagrecer. Exercício físico está no top 2 da lista das, for das formas mais famosas de emagrecer. Também existem outras formas de emagrecer que ficaram no esquecimento ou ninguém falou e qual a extinção.